Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo, não é um vídeo de customização, na verdade é um vídeo com algumas explicações sobre o aparelhinho da Fast Pet que eu recebi há algum tempo, Para quem me acompanha aqui no canal já sabe sobre o que eu estou falando, tá? E ensinando vocês como poder ganhar dinheiro com este aparelho, tá? Então, eu venho dar aqui algumas dicas super valiosas, que valem super a pena. Todas essas peças que estão aqui foram customizadas por, pelo aparelhinho que eu recebi. Pra quem não sabe, esse aparelhinho, ele, pra quem não viu os outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar os links aqui embaixo no bloco de informação, aonde eu explico e mostro como usar o aparelhinho, tá certinho? Lá tem... Tudo certinho, só no vídeo, explicando e mostrando como usar, e já tem customizações aqui no canal também. Esse vídeo é mais um vídeo para quem quer saber como conseguir ganhar dinheiro usando esse aparelhinho, tá? Então, aqui, olha, é esse aparelhinho, é o, Pérola Fe... é o Pérola Fácil da Fast Patch... É patente deles, você não vai encontrar em outro lugar este aparelho. É um aparelho super fácil e prático de você aplicar as pérolas nas roupas. Ele consegue chegar, por ele ter esse braço estendido, ele consegue alcançar lugares que outros, outros aparelhos não chegam, inclusive até em sapatinhos de bebê, tá? E é bacana falar que como a gente tá fazendo... Tá, tá trabalhando com peças, até com é, peças de bebê, é uma dúvida que muita gente me pergunta, é sobre alergia e tal, este, essas pérolas, elas são umas pérolas anti-alérgicas, elas são pérolas que não enferrujam, você pode colocar na máquina, essa calça jeans aqui já usei várias vezes, eu customizei ela, coloco na máquina e, gente, é sério, não sai, tá? E são tudo... É, eles só trabalham com produtos de qualidade. Por quê? Porque eles, se eles colocarem uma coisa que não tem qualidade, o que vai acontecer é que eles vão vender uma vez e a pessoa não vai comprar mais. Então, para fidelizar o cliente, tem que ser coisa boa. E os produtos deles são de qualidade, gente. Muita gente também questiona. Ai, mas não machuca na perna, é, na pele, né? Eu falei na perna por causa da calça. Mas não machuca do outro lado, na pele... Eu sou, acho que é a pessoa mais alérgica deste mundo, não me deu alergia, não machucou em nada. Eu fiz uma, uma viagem com 15 horas, eu fiquei 15 horas com essa calça, não machucou em nada. Olha do outro lado como que fica, tá vendo? Ele é colocado como se fosse um rebite, então não machuca, olha, não pega. Vou fazer um teste aqui com vocês. Olha, peguei um pedaço de algodão, deixei ele fofinho e vou passar aqui, ó, ó. Tá vendo? Ele não engancha. Pode passar, pode fazer o teste aí na sua casa, ele não engancha. Tá saindo aqui na, na, no tecido, mas nos grampos aqui da pérola, ele não engancha. Gente, não machuca. É sério, quando eu falo aqui pra vocês, que eu só indico pra vocês produtos de qualidade. É porque este produto da Fast Pet é, é top, não tem pra vender em outro lugar. E é um investimento que você vai ter retorno aí logo. Por quê? Bom, primeiro que você está investindo numa ferramenta, tá? É uma ferramenta de trabalho, é uma máquina. E todas as máquinas, como todas as máquinas hoje em dia como todas as máquinas que a gente compra, ela diminui o tempo de serviço, né? Então, você tem um rendimento muito mais rápido com ela do que se você for usar os métodos que, o, que as artesãs usam, usam hoje em dia, que é costurar pérola por pérola ou colar pérola por pérola, pérola. Gente, só quem já costurou pérola sabe o trabalho que dá pra você costurar tudo isso. Dá um trampo, mas dá um trampo. Já fiz esse tipo de artesanato de customizações em roupa Inclusive eu tenho até vídeo aqui no canal sobre isso. É um vídeo bem antigo meu, tá? Eu costurei e gente, acho que eu fiquei um dia para costurar as pérolas só na frente da blusa. Era na blusa inteira, eu desisti porque é muito trabalho. Então, como eu disse, este aparelhinho, por que que eu tô gravando esse vídeo? Porque muita gente tá me questionando sobre o valor desse aparelho. Mas gente, como eu acabei de falar, isso daqui não é alfinete, não é uma coisa... Não é tecido que a gente compra a gente vai usar uma vez. Isso daqui você vai usar sempre. Quem trabalha com isso, então, vai usar praticamente todos os dias, tá? Aí, você vai falar pra mim. Ah, Josi, tá, mas eu não trabalho com isso. Pra mim, só fazer em algumas peças em casa não vale a pena. Vale a pena, gente. Vocês que vão em loja pra comprar sabe? que nem eu já falei pra vocês, quanto custa uma calça com pé? Tá super em alta, tá super tendência a pérolas nas roupas. Quanto custa uma calça aqui, da, estila essa daqui, olha, pra você comprar? Você não vai pagar menos de 200 reais. E pra você fazer se você já tem a calça você vai gastar nove centavos por pérola, mais o grampo. Então, sai muito mais em conta até pra você, tá? A gente, a mulher, principalmente, gosta muito de estar tá renovando o guarda-roupa. Então, em vez de você comprar peças novas, investe numa coisa que você consegue customizar várias peças e não só peças, sapatos, bolsas, dá pra fazer artesanato, dá pra fazer inúmeras coisas, tá? Gente, esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque é um vídeo explicativo, tá? Porque ficaram muitas as dúvidas sobre esse aparelhinho, por isso que vai demorar um pouquinho, tá? Então, é um vídeo explicativo, aonde eu vou explicar detalhadamente, tá certo? Eu vou citar aqui pra vocês, então, um exemplo. Uma aplicação de pérola custa, para o artesão, nove centavos por pérolas, mais o grampo, usando esse aparelhinho, certo? Se você vender cada aplicação por 50 centavos, já são cinco vezes o custo, por um real, se você for vender, o cliente ainda vai achar barato. E olha quanto você já vai estar tá ganhando, tá? Com poucas pérolas, você consegue renovar a peça inteira, ou bolsa, ou sapato. Então, dá pra você customizar tanto o pessoal quanto pra quem trabalha pra fora. Gente, quem trabalha pra fora pra fazer esses tipos de trabalho, demorou. Tá perdendo tempo na vida costurando e colando as pérolas. Compre o um aparelho. Eu não... Gente, é sério. Vocês não têm noção como isso aqui é rápido. Gente, investimento em equipamento é essencial em qualquer negócio. Se eu vou começar a costurar, eu preciso de uma máquina, certo? Se eu for começar a fazer comida, eu vou precisar. para fora, eu vou precisar de um fogão industrial. Então, a gente precisa comprar equipamento, a gente precisa investir, tá? Por isso que eu falo, isso daqui é um investimento, tá? Olha, foi feito um levantamento e eu vou citar mais um exemplo aqui pra vocês. Imagine que para fazer uma peça costurando ou colando pérolas, a artesã precise de um dia de serviço. Para ela poder ganhar 2.200 reais por mês, ela precisa cobrar em cada peça 100 reais mais o material. Gente, fala sério, é impossível você cobrar isso. Não é que é impossível você cobrar isso, as pessoas não vão pagar, as pessoas não dão valor. É assim aqui no Brasil, não sei se em outros lugares é assim, mas aqui no Brasil é assim. Ou seja, você não vai conseguir ter o retorno. Mas com o Pérola Fácil, que é este aparelhinho aqui, dá pra você fazer cinco peças em meio-dia. Agregando ma material e mais 20 reais em cada. Se você fizer 10 peças, já são 4.400 reais por mês, tá? Então, ou seja, pra quem trabalha com isso ou quer começar a trabalhar com isso, vale super o investimento. E nem é um investimento tão alto assim, tá, gente? Eu vou deixar aqui pra vocês todos os links da Fast Patch, tanto pra quem é lojista, eles vendem também de bastante, e eles fazem um preço até bacana para quem é lojista, e pra quem também é pessoa física, também tem desconto. Uh, se você usar o cupom do Alfinetadas da Moda, eu vou deixar o cupom aqui, você já tem 10% de desconto na sua compra, tá certo? Há ah, uma dúvida também que muita gente me pergunta, é se pode usar qualquer tipo de pérola. Eles não aconselham usar qualquer tipo de pérola, por quê? Eles garantem que a pérola deles, que são as pérolas que é fabricada... Passa por um processo, ela não desbota, ela não fica com aquela cor feia amarelada, então passa por todo um processo. Então, eles não garantem a qualidade de outra pérola. Eles garantem a qualidade da pérola deles, tá? Que é antialérgica, não enferruja. Foi feito todo um trabalho em cima, tá? Pra poder fazer um, um produto pra entregar pro consumidor final de qualidade e que vá durar. Então, não é aconselhável a usar outra pérola que não for a deles, tá? Mas assim. Assim, quando você compra o aparelho, já vem pérola, e as pérolas, assim, vocês vão ver que é super baratinho, gente. Vale super a pena mesmo, sabe? É, com poucas pérolas, você não precisa de muitas pérolas para fazer, hum, para fazer uma customização. Vou dar um exemplo. Esse short aqui que eu customizei, ele era uma calça, e ele estava todo manchado, tá? Tá? Inclusive, é, só que é um tecido linho, foi caro o tecido. E se você olhar de perto, você vai ver que ele está cheio de pontinhos pretos. Então, ainda tem um pouco de mancha, mas nas pernas tinha muito mais, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, eu customizei, fiz um shorts, enchi de pérola no linho. E tenho aqui 20 pérolas, acho que 23 ou 26 pérolas. Não dá 30 pérolas aqui. Então, pra customizar esses shorts, eu não usei 30 pérolas tá E eles trabalham com pérolas de vários tamanhos, isso também é muito bacana, então no mesmo aparelhinho você vai usar vários tamanhos de pérola, vocês podem ver aqui várias cores, então vocês podem ver aqui que tem vários tamanhos, várias cores e é tudo no mesmo aparelhinho, tá certo gente? Gente, eu espero muito ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Se ficou ainda dúvida sobre o aparelhinho, entre em contato comigo, pode me enviar por e-mail, pode falar direto com o pessoal da Pet, que eles respondem vocês na hora. Vou deixar todos os dados deles aqui embaixo no bloco de informação. Lembrando que... Para quem é aqui do Alfinetadas da Moda, você tem 10% de desconto, seja lojista, seja pessoa física, tá certo? É só usar o cupom de desconto, alfinetadas10, tudo junto, maiúsculo, que você já ganha 10% de desconto. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.